E aí pessoal, aqui é o Paloma, estou jogando nas casuais. Eu peguei o Ken. Quem pode com ele? Enfrentando o Guile. O bom que veio o Guile. o Guile é apelão. Eu vou dar tudo aqui, ó. Vou dar Hadouken, vou dar Shoriyuk, vou dar Tatsumaki, vou tá dando tudo. <risos> Todos os golpes. Ele merece apanhar. <risos> Quem acha, co coloque aí nos comentários. <risos> Vou continuar aqui dando meu Hadouk. É. Eita, rouba, que solta o sol Sonic Bull. Tô falando. Eita, Flash Kick não. Vai é ficar difícil chegar ali perto. Continuando a série, testando personagens. Treinando aqui com quem? Com Eita, tá dropei ali. Vou ficar aqui só dando. Até Aproveitar. De novo. Até nesse <risos> golpe <risos> então, eita continuar aqui na festa que bom que eu possa enfrentar dá bastante meu golpe Ai, ah, eu tava defendendo né Segura aí um pouquinho, meu. Eita, <risos> Eu defendi. Toma aí meu especial! Eita especial bonito! Olha, eu ia dar o meu... Até Tektug, mas... Dá de novo, o jogo inteiro fazendo isso. <risos> Só falta um risco, ó, <tô> para lá, Sparta! You win. Round 1 <tô> Fight. Ah, tava todo empolgado achando que você tá. A live de dor Cadê golpe? Não, mas é um golpe bom. Olha, soltou o flash kick bem na hora. Vamos apelar. Você de lá e eu de cá. <risos> é o jogo dos apelões. isso. Eita, aqui vale tudo olha, até a Farofa. <risos> Eita. Fica bravo não, calma. Vai pro Deu bem de novo. Continuar ali. Vai especial, pega! Ela vem aqui tá carona. <risos> Ai como é bom jogar sem pontos Toma <risos> oh, Shoryuke Oh o poder He's beginning to believe. Ah, não caiu de novo não, né, seu esperto? Vai pra lá pro cantinho. Vai de novo. Olha, querendo me pegar, né? Oh, eu preciso ficar esperto, assim a vai ganhar aqui Vou fazer rápido aqui ó vai especial uhum! eu tá quase morrendo